Hoje eu vou passar por essa estrada Na trilha do blues Na linha do improviso Tocando riffs, chaffons, rock and roll Na trilha do blues Buscando esses essência que nós Nos encontramos, baby Meu alma adiante, notas musicais Na trilha do blues Onde tudo é sentimento o um medo na esquina um, me conserte, não é me concede no Onde encontro com você, bebê na trilha de um solo penta Na trilha do blues, na linha do improviso Tocando Jimmy Hendrix na normal Na trilha do blues, vivendo a riqueza em que nós Nos amamos, baby E meu embaixo dos lençóis Você me dá amor e eu te ofereço um blues Você no swing da cor e da voz que te seduz Hey, hey, hey, baby, galinha do tal improviso E meu é uma adiante, certamente é disso que eu preciso yeah. Na trilha do blues, buscando o tal improviso Na trilha do blues encontrei o meu amor Na trilha do blues, na estação central Na trilha do blues, o inf rock and roll. Duplôs, e certamente é disso que eu preciso